Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar tá trazendo para vocês mais uma vezinha que chegou aqui pro nosso projeto da Tornado TGS Olha, eu vou falar para vocês Esse, Essa parte, essa peça eu queria muito Mas olha, de todos que eu queria colocar na Tornado Era a que eu tinha vontade já desde o início quando eu peguei a Tornadona Que é o sistema de freio a disco No caso aqui, é, eu teria que ter comprado para ficar ok Mas top, ó, filé a balança, roda completa e o sistema de freio da XRE 300. Mas como a balança é a mesma da Tornado, é... e eu já tinha um cubo de falco que é o mesmo da XRE, não tinha necessidade de eu comprar todo o sistema. Então eu acabei comprando só a parte da pinça. Ó. Tá desembalado porque eu não resisti e já abri o pacote, já joguei o pacote e já trouxe aqui para vocês verem. Seguinte, ó. Isso aqui é um suporte de pinça com pinça e burrinho e pedal e reservatório da XRE 2020. Então, pelo menos uma peça zero aqui a gente vai tá filé. Pra você ter noção, cara, a pastilha é original. Olha o tanto que tá usado mínimo ainda. Então, usou muito pouco nessa peça. Eu comprei ela no Mercado Livre. Achei o preço muito bom, entendeu? Saiu aqui no Mercado Livre R$450,00 a pinça, o pedal e o reservatório. Se você colocar aí no Mercado Livre e procurar só o sistema de freio aqui, a parte da pinça, você já vai pagar aí uns 300 e poucos reais. Então, é, tem na internet 1.100 a balança, é, completo ali. Não compensava pra mim porque eu já tenho o cubo, entendeu? Já tenho, vou montar o aro do jeito que eu quero, é, o raiamento, vou colocar o raiamento 4mm. Então, eu já vou preparar tudo o sistema. Então, agora aqui, ó, eu tenho o cubo, agora eu tenho o sistema de freio. Os discos, eu também vou encomendar, vai chegar os discos, ainda não consegui fazer a compra dos discos ainda, mas assim chegar o disco, vou comprar o par de disco, é, no caso ali como eu estou usando o sistema de freio traseiro da, da XRE, eu não posso comprar o par de disco, olha para você ver a jogada, você não pode comprar o par de disco da XRE para pôr na Tornado, no caso como eu estou adaptando, porque o cubo dianteiro da, da XRE é diferente o encaixe, daí o que acontece, ó, eu vou comprar o kit de disco da CRF250F que ela saiu com o cubo traseiro da, mesmo da XRE e na dianteira ela utiliza o cubo mesmo da Tornado, CRF então eu vou pedir esse par de disco que vai ficar o casalzinho, porque senão eu vou ficar com o disco dianteiro da Tornado de um jeito e o disco traseiro da, da Falco ali no caso de outro jeito ou XRE, então chegou essa peça ah, é, por causa de eu ter comprado assim também Eu tenho que fazer a encomenda também dos espaçadores da roda Que tá faltando Mas o quanto antes tá chegando Se chegar eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui Beleza? Então eu queria mostrar pra vocês aqui ó. Pelo menos agora vocês sabem que é a nossa tornadona Agora vai ter freio a disco Então ó, mais uma dica aí pra vocês já ir pensando aí Se essa moto vai ficar legal ou não, beleza? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Agradeço de coração em quem está se inscrevendo, fazendo parte da nossa família para crescer cada vez mais. Segue a gente nas redes sociais que vai estar tá aparecendo aqui em cima, né? em algum lugar aí. E deixa seu like para fortalecer, que você sabe que o teu like, às vezes você acha que é uma coisa simples, mas ajuda muito o canal, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até a próxima peça que chegar ou o quanto antes a gente está montando essa moto. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até a próxima, tchau!